Bom, dica de hoje aí, double stop, intervalo de quarta, vai formar uma pestaninha aqui, ó, ok? E você consegue fazer variações bem interessantes. Em cima da pentatônica menor, a gente tem aqui uma pestaninha aqui embaixo, ó, vamos fazer somente na corda sol e si, e você, aliás, na, na mi e na si, aí você aplica nas outras cordas aí, ok? Então você pode fazer aqui, ó, tem uma aqui, tá, do lado A da pentatônica aqui, onde fica o indicador, tem uma aqui, no mindinho, tem mais uma aqui, um tom à frente, e aqui, do lado A, você tem que ir mais uma pra trás, ok? Então, uma coisa que você pode fazer aqui, bem simples, já para incrementar no seu improviso, é isso aqui, ó, você toca. Tá? Eu vou aplicar um improvisozinho bem rápido aqui, É você ver como é que fica legal. Então, vamos lá, vou interligar frases aí. Tá em cima aí, tá em Dó, Dó menor, ok? Vou pegar a pentatônica aqui, ó. Vou criar uma frasezinha em cima, Então você consegue aplicar de uma maneira bem simples Um fragmentozinho minúsculo aí tá? E você pode passar isso para outras regiões aí do braço também Beleza? Então se gostou já deixa o joinha aí Compartilha com os amigos aí ativa o sininho Um grande abraço